Vamos lá. Considere falsidade a seguinte afirmação. Se Marta é psicóloga e feliz, então Carlos é médico ou advogado. Com base nas informações apresentadas, é verdade que... Então, vamos lá. Sempre que ele falar em falsidade, sempre que ele falar em verdade... O probleminha é de tabela-verdade, tá legal? Sempre que ele te der uma afirmação e falar em falsidade e falar em verdade, a questão é sobre tabela-verdade. Então, eu já, eu já sei o assunto da questão. É uma questão sobre tabela-verdade, beleza? Então, já interpretamos, eu já sei qual é o assunto e já sei o que ele está pedindo. Né? A partir dessa informação, né? a partir dessa afirmação aqui, qual das informações apresentadas é a verdadeira? Então, eu já sei o que a questão está pedindo né? e já sei também qual é o assunto da questão. Então, já tem aí metade do exercício, né? meio caminho andado. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método. Ó, são etapas. Interpretou, resolve. Aí já entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Então, no nosso curso, através dessa técnica, você aprende a forma correta de se resolver essa questão. Então, o que, que eu preciso saber? Né? O que, que eu tenho que fazer para resolver essa questão de tabela verdade? Para resolver essa questão de tabela verdade, você tem que saber a tabuada dos conectivos lógicos. Você tem que saber a tabuada dos conectivos lógicos. Vamos lá. Primeira coisa que ele está falando. Vamos lá. Treino duro, jogo fácil. Primeira coisa que ele está falando aqui. Que essa afirmação aqui, ela é falsa. Vamos lá. Quando é que o C então dá o resultado falso? Vamos ver se a galera está estudando. Qual é o único caso, ó, já vou te ajudar, ó. Só tem um caso na condicional, só tem um caso no C então que dá falso. Vamos ver se a galera está afiada. Qual é o caso do C então que o resultado é falso? Vamos lá, ele está falando isso na questão, né? que se Marta é psicóloga e feliz, então Carlos é médico ou advogado, ele está falando que essa afirmação é falsa. Então vamos lá, analisando a questão. Qual é o único caso no C, então, que dá falso? Só tem um caso no C, então, que dá falso. Vamos ver se a galera lembra aí. Olha aí, ó. a galera lembra do mnemônico, Vera Fischer... É falsa. Ou seja, só dá falso no C, então, quando a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa. Vera Fischer é falsa. Aí tem um mnemônico para você memorizar. V com F dá F. Então, a partir. Né, desses dois resultados eu vou encontrar a verdade aí vamos analisar aqui cada uma das opções para ver aquela que é verdadeira então vamos lá letra A Marta é feliz aí você vai olhar ali ó Marta é feliz sim ó, olhando aqui ó Marta é psicóloga e feliz então Marta realmente é feliz então isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Deu chabum aqui na caneta. Isso é verdadeiro. E Carlos é advogado? Aí você vai olhar lá. Ó. Carlos é médico ou advogado? Então, no ou, só dá falso quando tudo é falso. Então, Carlos, médico, é falso, e Carlos, advogado, é falso. Então, quando ele fala aqui que Carlos é advogado, eu já sei que isso daqui é falso. Aí eu vou fazer aqui o cálculo. Verdadeiro com falso no E, vai dar falso. Por que, que vai dar falso? Porque no E só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Qual é a tabuada do E? Vou colocar aqui no cantinho da maldade. Ó. Tudo. Tudo V. Ó, tudo V. Dá V. Caso contrário, dá F. Então, só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Tá? É assim que funciona no E. Aí, vamos lá. Letra B. Carlos não é advogado? Pensa comigo. Ó. Carlos é advogado? É falso. Carlos não é advogado? Só pode ser o quê? Verdadeiro. E Marta não é psicóloga? Aí você vai olhar ali. Ó. Marta, ela é psicóloga e feliz. Aí ele tá falando aqui. Marta não é psicóloga. Se Marta é psicóloga, é verdadeiro, então Marta não é psicóloga, só pode ser o quê? Falso. Aí de novo entra a ideia da tabuada. Verdadeiro. Verdadeiro com falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Aí vamos lá. Engole o choro e se embora. Joguinho de paciência. Ó, Marta não é psicóloga. Isso aqui é falso. A gente já sabe que isso aqui é falso. E Carlos não é médico. Carlos é médico? É falso. Então, Carlos não é médico, só pode ser o contrário. É o quê? Verdadeiro. Aí, família, vamos lá. Você vai dar agora a resposta. Falso com verdadeiro. Ó, Falso com verdadeiro no E. Vai dar qual resultado? Coloca aí para mim no bate-papo. Quero a sua participação. Ó. Essa é a tabela verdade do E. Ó. Essa é a tabuada do E. Ó. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, vamos lá. Falso com verdadeiro no E. Vai dar qual resultado? O Marcão, vai dar falso. Porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Legal. Beleza. Vamos lá. Vamos analisar a letra D. Carlos não é médico. Bom, Carlos é médico? É falso. Então, Carlos não é médico. Só pode ser o quê? Verdadeiro. E Marta é psicóloga. Isso é verdadeiro. Então, vamos lá. Verdadeiro com verdadeiro no E. Vai dar qual resultado? Verdadeiro. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra D de dado. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado?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 Clica agora que, é, que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-97029-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!